Eu vou enrolando aqui, ó, vou puxando ele pra trás, tá vendo? Enrolo e puxo, enrolo e puxo, enrolo e puxo, enrolo e puxo. Mesma coisa, enrolo e puxo, enrolo e puxo, enrolo e puxo. Pra ele ficar firme, ó, tá vendo que ele fica firme? Se eu fizer assim, ó, ele não fica tão firme. Então, enrolo e puxo, enrolo e puxo, enrolo e vou puxando, enrolo e vou puxando. Está reto e está mais largo. Então ó, fica mais fácil, gente. Quando eu terminar aqui, ó, tá vendo que ele ficou reto? Eu só venho beliscando. E não ficou aquela orelha, tá vendo? Ó? A gente fez estreito com mais largo. Se você fizer do lado com o estreito, ele vai ficar aquela orelha. Então, ó, aqui não é aquele belisquinho assim, não. Vem daquele beliscão aqui, ó. Tá vendo? Sabe aquela pessoa que você. Tá louco pra dar um biliscão mas você não pode? Então pensa na pessoa e ó Dá aquele biliscão aqui, ó Com vontade Então, ó, você não pode dar um bilisquinho aqui Porque quando a massa fermentar, ela vai abrir Porque ela vai inchar Se você der um biliscãozinho só, ó, ela vai abrir Então, ó Aperta vem. Ah, mas vai ficar feio Mas ele vai ficar por baixo Tá, tá vendo que ele ficou alto aqui, ó com oh, o meu dedo, tá vendo? Ficou oh, meio dedo aí de, de fecho, tá vendo? E agora eu coloco ele pra baixo, ó. ó. Fecho correto, ótimo. Porque se ele ficar torto, pode abrir. Então, fica esteticamente mais bonito assim, ó. umas ajeitadas aqui, ok. Agora o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma trança de dois. Então, como é que é a trânsito de dois? Ó, pego aqui ó, uma espátula. eu não vou cortar ela inteira. Eu vou deixar um pedaço aqui. Ó. Então, eu venho marcando o meio. Só para eu ter certeza que eu estou cortando certo. Então, eu venho aqui. Ó. Vou usar uma faca. Eu uso a espátula para ficar riscando a mesa. um, dois, pedaços, Por que que você tem que enrolar bem, apertando, para ficar bem, é, bem juntinho? Ó, ele tá aqui, ó. Ele ficou como se fosse uma tira só, tá vendo? Ó, como se fosse uma tira, uma tira só. Então, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu venho enrolando. Tenta de deixar a parte do recheio aparecendo, certo? Porque é o recheio que, que atrai o, o cliente. Então, ó. Você vem, ó. ó, ó vem, trançando ele. Chegou aqui no final, não trança muito. Porque se você trançar muito, vai ficar igual o cabelo, sabe? Assim, ó. Começa mais largo, depois começa, vai ficando mais estreitinho, assim, ó. Cada vez vai ficando mais estreitinho. Não. Tenta deixar ele por igual. Ó. Então, vamos trançar de novo. Você vem aqui, ó. Ó, trança, trança e trança. Vem no final, eu aperto ele para juntar, ó, aperta bem, ó, pra não abrir. Depois o segredo, ele não abrir, que, que é? Você coloca ele por baixo aqui, ó, e afunda, ó. Tá vendo? Você vem aqui, ó, e afunda ele pra dentro, ele não vai abrir, ó. Então, se tem uma... Do outro lado, se você quiser afundar aqui, também vai ficar por igual, sem problemas, ó.